Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar das palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. A gente vai entender como que a gente consegue categorizar cada tipo de palavra através da quantidade de sílabas e não da quantidade de letras, mas da quantidade de sílabas que tem na palavra. Bom, uma coisa que você já deve ter percebido é que palavras possuem diferentes tamanhos. Por exemplo, se a gente vê a frase Eu preferi comer jabuticaba porque não gosto de comer jaca. A gente vai perceber que várias palavras compõem essa frase, palavras com tamanhos diferentes. Por exemplo, a palavra eu, que tem só uma sílaba, duas letras. Ou a palavra jaca, que possui duas sílabas e não uma. Porém, quatro letras, ou, se não a palavra preferir, que possui três sílabas e sete letras. Para a gente conseguir diferenciar as palavras monossílabas das dissílabas, das trissílabas e das polissílabas, a gente tem que saber contar quantas sílabas a gente tem em cada palavra. É bom que a gente saiba que o tamanho da palavra não tem a ver com o seu significado, por exemplo, a palavra jaca, que só tem duas sílabas, como eu acabei de falar, e a palavra jabuticaba, que possui cinco sílabas. Se você conhece essas frutas, você vai saber que o tamanho de cada uma das palavras não diz nada a respeito do tamanho da fruta. Por exemplo, a jaca é uma fruta bem grande, mas se escreve apenas com duas sílabas. Já a jabuticaba, é uma palavra comprida, com cinco sílabas, mas que se refere a uma fruta pequenininha, do tamanho de uma bolinha de gude, que fica grudada no tronco de uma árvore, a jabuticabeira. Bom, como eu disse, para que a gente consiga encontrar as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, ou seja, para a gente perceber que existem diferentes tipos de palavras, a gente precisa saber como contar a sílaba de cada uma. Uma coisa que você pode fazer para poder praticar a contagem de sílabas de uma palavra é pronunciar a palavra em voz alta, devagar e batendo palma. Por exemplo, se a gente for ler lu-va, a gente vai bater palma duas vezes. Lu-va. Bom, desse jeito, com o ritmo, com o som da palavra, a gente consegue encontrar a quantidade de sílabas. Bom, para que não reste dúvidas, eu vou usar outros exemplos e vou mostrar como cada palavra se encaixa em cada tipo. Vamos lá, vamos prestar atenção nos diferentes tipos de palavras com diferente quantidade de sílabas. As palavras monossílabas, por exemplo, são aquelas que possuem uma única sílaba. Como na palavra monóculo, aquele óculos de uma lente só, a palavra mono, então, significa Apenas um. E a palavra sílabas significa sílaba, ou seja, uma sílaba, monossílaba. Se a gente for prestar atenção nas palavras de sílabas, a gente vai perceber que elas possuem duas sílabas. E assim por diante, os outros tipos de palavras também seguem essa mesma lógica. Trissílabas, palavras que têm três sílabas, e polissílabas, palavras que possuem quatro sílabas, ou mais. Poli, no caso, significa muitos, vários, como, por exemplo, em quadra poliesportiva, porque é uma quadra de vários esportes. Bom, vamos ver, então, alguns exemplos de cada tipo de palavra para que a gente consiga se familiarizar com mais facilidade. A exemplo de palavras monossílabas, nós temos a palavra pé, a palavra bem ou bom, por exemplo, a palavra fé, ou a palavra sol. Essas quatro palavras, como várias outras, são palavras monossílabas, porque sejam formadas por duas ou três letras, acabam formando uma sílaba só. A exemplo de palavras de sílabas, ou seja, com duas sílabas, nós temos a palavra dedo, a palavra unha, ou a palavra cartão. Você pode perceber que dessas três palavras, duas delas têm a mesma quantidade de letras, quatro em dedo e quatro em unha. Só que, se a gente ler a palavra cartão, vamos ver que ela possui 6 letras e não apenas quatro como as outras duas palavras. Só que, de novo, uma palavra dissílaba, monossílaba, trissílaba ou polissílaba se define pela quantidade de sílabas e não pela quantidade de letras. As palavras trissílabas, então, são aquelas que possuem três sílabas, como celular, exame ou migalhas. As polissílabas são aquelas que, como eu acabei de dizer, possuem quatro ou mais sílabas, como na palavra apostila ou escavadora, ou como, por exemplo, na palavra computador. A palavra computador possui quatro sílabas e, por isso, se encaixa nas polissílabas, no tipo de palavra polissilábica. Contudo... Ela poderia ter até mais de quatro, para poder se encaixar em polissílabas, como a palavra escavadorá, que possui cinco sílabas. Bom, nesse vídeo nós falamos das palavras monossílabas de sílabas, trissílabas e polissílabas. Vimos que elas caracterizam os diferentes tipos de palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Só para ficar claro, Vamos recapitular que as palavras monossílabas são aquelas que possuem uma sílaba só. As de são aquelas que possuem duas sílabas. As trissílabas são aquelas que possuem três. E as polissílabas são aquelas que possuem quatro sílabas ou mais. Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido que diferentes palavras possuem diferentes classificações, diferentes tipos, de acordo com a quantidade de sílabas de cada uma. A gente se vê em uma próxima aula. Até lá! E bons estudos!